Terça Essa Game, é, é. né? Mais uma terça-feira do TV em cores falando de jogo, graças a Deus. E hoje a gente vai falar sobre os melhores jogos de celular que todo mundo tem aqueles uhum. preferidos. Sou Mickey, sou a Júlia e esse, esse é o TV em cores. Em cores. Já lembrando daquele like esperto pra ajudar a gente a se inscrever no canal se não é inscrito, apertar o sininho porque ele é muito importante. Porque ele é importante, Mickey? Com ele, notificação de vídeo novo chega pra você. Vamos lá? Vamos lá. Eu vou começar falando do meu jogo preferido de celular, assim, sem debate, que é a Plant vs Zombies 2. Que <risos> sério, é um jogo bom, gente. Caso você não saiba, basicamente uma luta ali, né? Uma batalha que tem. Entre plantas e zumbis que estão querendo abrir a casa lá, da sua casa, <risos> supostamente, né? E, cara, é um jogo que ele consegue ser muito simples e, ao mesmo tempo, muito desafiador. Porque os zumbis vão ficando mais difíceis, você consegue melhorar as plantas. As plantas, assim, têm várias especialidades. Umas são venenosas, outras são de gelo, outras são de fogo. Então, assim, tem muita coisa, tem muito acervo, assim, de planta. E é muito interessante que, hoje em dia, no meio de tanto jogo, assim, com pay to win, né? Ainda que tenham compras dentro do app, você consegue jogar de maneira muito boa e muito, assim, justa, sem pagar nada. Eu acho que deveria ser o mantra de qualquer jogo do mundo, né, que você pagou por ele, assim, e no caso, do vs. Zombies Sim. é de graça, mas você tá jogando, você está dando metadados no final do dia, né. Então, é muito legal como é que até hoje a EA Games, mesmo com todas as problemáticas dela, continua com o vs. Zombies 2. Que tem uma ótima temática, tem uma ótima história, A história é engraçadinha. Dá pra quem jogar, dá pra todos jogar. E cara, é apaixonante, sério. Se você, assim, não jogou ainda, dá uma olhada que você não vai se arrepender. E desculpa, porque você vai ficar viciado. <risos> Eu vou falar de um joguinho que eu jogo muito pouco, mas quando eu jogo eu passo horas jogando, que é Beat Life. Você começa com um fetinho e aí você nasce, obviamente, e toda a sua vida e toda a sua história é só em, em frases. É tudo em linha, é tudo, você clica em alguma coisa e esse, essa coisa acontece e você vai criando uma vida inteira. Só que, além da sua vida pacata, normal, que você tá vivendo, acontecem umas coisas aleatoríssimas na história do Lory. Você tá lá jogando, feliz, você chegou nos seus 13 anos, tá no colégio e BUM, Terceira Guerra Mundial. E nada vai influenciar na sua vida, você vai continuar no colégio. E eu falei, gente, como assim isso não faz nenhuma diferença no jogo? É, meio que no final do dia, não tem testado médico pra Terceira Guerra Mundial, Não gente, tem, a gente, você tem que ir é é pra escola, você tem que continuar a sua vida. E é muito interessante isso, porque como é uma coisa muito simples, a gente nunca espera que vai ter muita profundidade, mas tem muitas coisas interessantes dentro desse jogo. Primeiro, você pode ser LGBT, o que eu acho que é sempre uma coisa importante. Mínimo. É o mínimo, mas o mínimo nem sempre tem. E eu fiquei muito feliz, poder ser lésbica é feliz e plena, casar. É, viajar, e toda vez que você vai ao cinema, você vê uma propaganda, o que eu achei genial. Porque é isso, eu respeito a microtransação. Eu acho que, às vezes, os desenvolvedores têm que ganhar dinheiro de alguma maneira. Mas eu acho que você tem que fazer ser integrado com o jogo. É, o que eu, esse jogo especificamente, eu gosto muito dele, porque eu já tive muito preconceito com o jogo só de texto. Eu achava que ia ser chato. Só que, cara, meio que vira um livro que você dita o rumo dele, né? Em, em você decide da vida. Sim. Então, por mais que pareça ser chato no começo, só texto, só, só parece um livro ali, eletrônico, é muito legal porque você meio que se envolve com aquela narrativa, com aquele personagem, que é você no final do dia, Sim. né? É muito divertido por isso. É simples, é uma vida... Se a sua vida tá muito insana, você vai lá e você fala, ó, vai numa bruxa pra você comer uma língua de cachorro. Coisa que eu não fiz, porque eu sou vegetariano. mas eu respeito quem aceitou. Assim, até eu como carne, confesso que... <risos> a gente acha é esquisito, mas tá no jogo, vai que você quer, né? E é isso, assim, tem várias opções muito interessantes. Eu sempre indico pras pessoas que querem passar um tempinho saindo desse mundo caótico que a gente vive. Outro jogo de celular que eu sou apaixonado, e principalmente por conta de toda a arte dele, toda a coisa artística que ele tem ali dentro, é o Monument Valley, que não só é um jogo ótimo, é um jogo incrível de se jogar, mas ele também é baseado nas artes do meu artista preferido, que é o é, Pra Caso você não conheça o Asher, ele tem bastante coisa de ilusão de ótica, de perspectiva, e o jogo consegue aplicar isso dentro dele, onde pra passar de fase, as mecânicas, você tem que meio que resolver esses mistérios ali, e, cara, é muito bacana como é que eles conseguiram passar o um negócio de um quadro, sabe? Sim. De um desenho, pra você poder mexer nele, vira meio que... Você entra naquele jogo, você tem uma, uma relação, quer você conheça o Asher o artista lá, ou não. Porque é um jogo ótimo. Sim. É basicamente uma princesa que chega no mundo dela, que ela não tem mais memória, que ela era princesa daquilo dali. E você vai tentando ajudar ela a achar as memórias. E é apaixonante, super simples, super bacana de jogar, recomendo muito. Eu vou terminar essa lista com a maravilha que foi Pokémon Go! Eu acho que Pokémon GO merece ser finalizado, tudo isso, porque Pokémon GO fez uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, que é tirar as pessoas de casa pra jogar. Teve um dia que eu e que a gente tava meio triste, e eu falei, pô, vamos sair um pouquinho jogar Pokémon, e a gente pegou um Dragonite. É, assim, a gente ignora a parte, todo mundo vendo a gente gritando, olhando pra gente, né? Tinha várias pessoas jogando Pokémon GO lá também, então não foi tão vergonhoso, mas foi um pouquinho. Mas é isso, a Pokémon Company e a, o Pokémon GO foi incrível, é, foi revolucionário, e agora a gente quer saber de vocês. Vocês concordam? Que a gente falou aqui. Você acha que Pokémon GO foi revolucionário? Talvez Plenty vs. Zombie's 2 também tenha sido. <risos> Comenta aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo. Assistir os outros vídeos da Tessa Games, tem toda uma Sim, playlist. Estão muito, muito legais. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau, tá, tchau. tchau.